Imagine que a sua mente é um belíssimo gramado e a tiririca, que é essa, esse mato rasteiro que se alastra por baixo, é um pensamento negativo. Se você não tirar a tiririca pela raiz, ela vai se alastrar e vai acabar com o seu gramado. Assim são os pensamentos negativos. Se você não retira os pensamentos negativos, se você não identifica, elimina e corta pela raiz, ele se transforma em vício. Esse vício pode drenar totalmente o seu poder de realização. Então, como lição dessa semana, fica identificar, porque não é fácil identificar uma tirica, nem sempre é fácil identificar um pensamento negativo. Então, fica de lição essa semana ser identificar esses pensamentos negativos e eliminar antes que os pensamentos dominem em você. Marca seus amigos aqui, vão levar essa mensagem para todo mundo. Ótima semana. Música